Vem você aqui agora. Você Escreve agora aqui, mentalidade de conquistador. Vamos lá. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, verso 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, repete comigo, muita terra, Preste atenção que Deus está falando para Josué que aonde ele pisasse a planta dos pés seria dele. E ele vai atravessar o Jordão e tomar posse disso com todo o povo e o que Deus havia dito para Moisés valia para ele também. Verso 5. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, preste atenção. Deus está falando com, com Josué, desenvolvendo nele uma mentalidade de conquista, uma, uma mentalidade conquistadora. E é interessante que Deus está dando para ele, por exemplo, uma promessa. Você precisa entender o seguinte, preste atenção. Você precisa entender que a, a mentalidade de vencedor, mentalidade de conquista, mentalidade é, empreendedora, depende de alguns fatores importantes. Então nós vamos escrever aqui. Número 1, um, modele-se em um Moisés. Qual era o modelo de Josué? Ei, Me ajuda aí, irmão. Vamos lá. Qual era o modelo de Josué? Mais forte. Qual era o modelo de Josué? Agora, Moisés era pouca coisa? Não. Presta atenção que o próprio Deus dá testemunho de Moisés. Repete comigo. Todo vencedor tem um Moisés em quem se espelhar. Josué não podia tirar os olhos do seu modelo. Por quê? Porque nós precisamos se modelar a partir de alguém que já chegou aonde a gente quer chegar. Moisés foi, sem dúvida alguma, no Velho Testamento... O maior de todos os líderes O maior de todos os líderes E quem é que dá testemunho dele? O próprio Deus, olha Meu servo Moisés Verso 2 Verso 3 Como prometi a Moisés Verso 5 Como estive com Moisés Estarei com você Verso 13 Lembre-se Da ordem Que eu dei ou foi dada a Moisés, servo do Senhor. Então, por exemplo, o que, que você quer ser quando crescer? Cirurgião. Hum? Cirurgião. Então você vai procurar a biografia do maior cirurgião do Brasil e vai estudar esse Moisés. E você vai esquecer quando? Oi? Piloto de avião, então você vai procurar a biografia dos melhores pilotos de avião e vai, esse aqui vai ser o seu Moisés, você quer ser quando crescer? Jogador de futebol, Jogador de futebol. então você vai pegar assim a biografia do Cristiano Ronaldo que é o cara mais disciplinado de todos os jogadores e você vai dizer, o que, que esse cara fez para ser o que é e o que eu preciso? Ele vai ser o seu Moisés. Você quer ser o... Engenheiro agrícola. Então você vai ter que pegar o cara, que é o cara da agricultura, e ele vai ser o seu Moisés. Repete comigo, modelagem. modelagem. E você? quer ser? Você, o que você quer ser quando crescer? Hum? Você tem carinha de cuidar de gatinho mesmo veterinária. <risos> então, você tem que estudar. Por exemplo, não tem um cara da televisão aí que faz um bocado de coisa com os animais e é muito interessante? Vê a biografia desse camarada e começa a estudar a história dele. E você quer ser o quê? Advogada? Você não tem cara de advogada. Você tem cara de pediatra. Brincadeira. Advogada. Muito bem, então você vai estudar Pegar assim, tipo assim, aquele como é que Márcio Tomás Basto. Pega o melhor advogado. Estude a biografia dele. Ele vai ser o seu Moisés. Então, preste atenção. Josué estava ocupando o lugar de Moisés para fazer o quê? Repete comigo. Liderar um povo. Outra vez. Liderar um povo. Ele estava olhando para quem? Para Moisés. Quem foi Moisés? O maior. Líder, que Josué tinha conhecido e acompanhado. Então ele tinha que se modelar a partir de um modelo chamado Moisés. Deu para você entender o que é modelagem? Sim ou não? Então vamos continuar. Preste atenção, deixa eu abrir aqui o meu, a minha bíblia aqui num no, no outro, no outro celular para eu acompanhar com vocês. Josué capítulo 1 presta atenção no verso número 2 e 14 2 Meu servo Moisés está morto Agora pois você e todo este povo Preparem-se Repete comigo, preparem-se Então, número 2 Preparem-se Primeiro, modele-se em um Moisés Segundo Preparem-se Olha só, verso 2, preparem-se, verso 14, veja o que está aí no verso 14, no verso 14. As suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu, a leste do Jordão, mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, diga preparados para lutar, outra vez, preparados para lutar, você tem que guardar isso. Preparados para lutar. Preparem-se. É interessante, eu estava lendo hoje pela manhã. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 25. Veja só. Verso 2. Vamos começar a partir do verso 1. Um. O reino dos céus, pois, será semelhante a dez virgens. Quantas virgens? Há dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo Verso 2 Cinco delas eram insensatas, tolas Cinco delas eram prudentes, certo? Agora veja o que está no verso 10 E saindo elas para comprar o óleo Chegou o noivo As virgens que estavam o quê? Repete comigo. Que estavam preparadas. estavam preparadas. Juntos. Que estavam preparadas. Estavam preparadas. Outra vez. Que estavam preparadas. estavam preparadas. Quem já fez aqui uma universidade, uma faculdade? Quem já fez? Levante a mão. Ok. Você. Quantos anos você tem? 25. Você fez que faculdade? Direito. Direito. Você fala inglês? Se surgisse uma oportunidade na sua área, mas fosse necessário o inglês fluente. E aí, você se sente preparada? Inglês fluente. Percebe? Quem entrou? As que estavam preparadas. Se você me perguntasse, pastor, qual uma dica para eu estar preparada para eventuais oportunidades. Eu diria, além da sua universidade, estude inglês. O inglês hoje, sem dúvida alguma, é uma língua universal e a falta dele é uma barreira absurda. Por isso que um dos melhores investimentos que eu fiz foi quando eu mandei o Douglas para os Estados Unidos com 15 anos, fazer intercâmbio, foi o melhor investimento. Hoje o Douglas sai na frente de muita gente porque fala inglês fluente. Ele ouve os melhores porque sabe inglês fluente. Ele estava no, no Canadá essa semana pregando inglês. Sai na frente. Então hoje eu diria, o inglês é determinante como preparação para as oportunidades que vão aparecer. Então se você quer ser um empreendedor, ser um profissional liberal, ser uma pessoa de sucesso em qualquer área, falando de pastor... Eu vi o filho do Bolsonaro, me deu assim uma alegria muito grande. O filho do Bolsonaro, nosso presidente, num jornal americano, respondendo às perguntas do cara no inglês fluente. Isso é maravilhoso, gente. Isso é extraordinário. Então eu diria que como preparação para as oportunidades que virão para vocês, tá? falar inglês. Hoje não basta você ser um bom técnico. Hoje você tem que dominar uma língua. E se você dominar duas, espanhol, melhor ainda. Eu já ministrei na Irlanda. E quando você chega na Irlanda, é normal você encontrar uma criança que fala cinco idiomas. Cinco idiomas. Hoje, em qualquer área, se você falar espanhol inglês, você vai estar na frente da maioria. Meu conselho aos adolescentes, estudem inglês uma hora por dia. Estudem inglês uma hora por dia John Maxwell diz assim Se você investir uma hora por dia Naquilo que é chave na sua vida Em cinco anos você vai ser um especialista Estudem uma hora por dia Preparem-se Deus falou Para Moisés e todos os que estavam debaixo do seu comando Preparem-se E aí Verso 10 da parábola do capítulo 25 de Mateus E saindo elas para comprar o óleo Chegou o noivo As virgens que estavam preparadas Diga, não basta ser virgem Tem que estar preparada não, não basta ser engenheiro Tem que ter algo mais Porque engenheiro tem um monte Não basta ser advogado Tem que ter algo mais Porque advogado tem um monte Não basta ser médico tem que ter algo mais, porque também médico tem bastante. Não basta ser pastor, porque pastor também tem bastante. Tem que ter algo mais. Não basta você ser um, um bom vendedor, você tem que ter algo mais. As, as dez eram virgens. atenção. As dez eram, eram virgens. Só que cinco se precaveu. Se preparou. As outras cinco. Deixa a vida não levar. Será que é verdade que vai vir o noivo mesmo? De repente, dá tempo de na última hora. Não funciona assim. Sempre os que se antecipam, governam. Presta atenção. Os que se antecipam, governam. Entraram com ele para o banquete nupcial e a. Porta foi fechada. Repete comigo. Algumas oportunidades são únicas na vida. Guarde isso com você. Algumas oportunidades são únicas na vida. Eu me lembro que eu estava há 25 anos, mais ou menos, atrás ou 27 anos, eu estava numa conferência com 3 mil pastores. E era para me ministrar à noite. Só que chegou um evangelista internacional e me disseram, Josué, não vai dar para você falar à noite, mas sobrou um horário da tarde, às 15 horas, 3 mil pastores. Eu disse... Sou eu. Pode me colocar aí. Três mil pastores, primeira vez na vida. Só que eu estava preparado. Sabe o que aconteceu? Quando eu ministrei, foi tão forte que todos os pastores ficaram perguntando para o meu pastor: da onde é que saiu esse menino? Onde é que estava esse menino? Quem é esse menino? E dali para frente, eu recebi convite para falar em, Quase que em todas as igrejas Daqueles pastores que estavam presentes Percebe? Então, se preocupem em se preparar Verso 13 Portanto, vigiem Porque vocês não sabem o dia e Nem a hora que a oportunidade aparecerá Portanto, vigiem porque vocês não sabem a hora. Vocês não sabem o momento. Certo? De repente chega aqui, vamos voltar para a história do inglês. De repente chega aqui um cara que tem uma empresa multinacional e tem uma oportunidade excelente. De repente, né, Jéssica? Médica, numa área dentro da empresa, só que precisa de inglês e espanhol fluente. E aí? Percebe? Então, preparem-se, eu estou dando apenas um exemplo de, pra, de preparação, mas tem tantos outros, preparem-se, número 3, verso 3 ao 5, vamos ler, o que, que está escrito aí? Verso 3 ao 5, como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês, coloque aí, a promessa de bênção, a promessa de bênção. Como prometi a Moisés Todo lugar onde puserem, puserem o seu, o, os pés Eu darei a vocês 4 Seu território se estenderá Do deserto ao Líbano E do grande rio ao Eufrades Toda a terra dos Ititas Até o, o mar grande no oeste Ninguém conseguirá resistir a você Sabe o que Deus estava dizendo para, Moisés, para Josué? Durante toda a sua vida Você não saberá o que é derrota Durante toda a sua vida você não conhecerá a derrota. Verso de número 5: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Diga, eu tenho uma promessa. Então preste atenção. Olha só que interessante. Primeiro, repete comigo: eu tenho um modelo. Vou me, vou me preparar Eu tenho uma promessa Pronto, não precisa mais nada Sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha só, eu tenho um modelo Eu vou me preparar E eu tenho uma promessa Está tudo garantido, sim ou não? Sim. Outra vez, sim ou não? Sim. Não Não é suficiente Vamos continuar lendo, então. Vamos continuar lendo o texto, então. Verso 6. Seja forte e corajoso. Sabe por quê, gente? Você lembra daquela frase do pastor Paulo aqui? A vida é dura. Para quem? Para quem é mole. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Não vai ser fácil. Josué, meninada, olha para cá. Ser um Cristiano Ronaldo não vai ser fácil. Cristiano Ronaldo não come fora de hora. Ele dorme cedo e pode ter visita em casa, feriado e está na academia. Ele não fez tatuagem por causa de um propósito, só para sempre doar sangue. Aquele cara é um exemplo de alguém que se submete à dor da disciplina. Para nunca chorar com a dor do remorso. O que Deus estava dizendo para Josué é o seguinte, ó, oh, beleza, você tem um modelo, Moisés... Você vai se preparar, ok? Vai se preparar. Você tem a garantia de uma promessa. Só quero te informar. Não vai ser fácil. Por isso, ser forte. Em outras palavras, dê tudo de si. Presta atenção. Moisés só foi o que foi porque deu tudo de si deu tudo de si não vai ser fácil seja forte e corajoso porque você conduzirá esse povo para herdar, tomar posse a terra que prometi sob o juramento aos seus antepassados escreve aí assim ó a promessa de bênção não anula a minha parte no processo da conquista a promessa de bênção não anula a minha parte no processo da conquista eu tenho um modelo estou me preparando tenho a garantia da bênção mas se eu esmorecer, me deixar abater, desanimar, eu coloco tudo a perder, tudo a perder, tudo a perder. E embaixo escreve assim, ó. A promessa não se cumpre se eu não fizer a minha parte. A promessa não se cumpre se eu não fizer a minha parte. Diga para o irmão ao lado assim, tem uma lição de casa para ser feita.